E aí, pessoal? Eu tô aqui em Dubai. Olha só que irado esse mar azul. Olha só, já tô dentro da água e a água, ela é bem salgada, se cai no olho já dá uma ardida. E olha só o prédio ali, o é, o, na verdade é um hotel, né? O By Marina. E essa praia aí é bem fácil de chegar, ela fica perto do aquele prédio maior, né? É, na verdade não é tão fácil, você tem que pegar um, um Uber, um táxi ali porque em Dubai é tudo meio longe assim, é uma cidade bem é, expansiva e, mas olha só, essa água estava muito calor, muito quente e fora também estava uns 50 graus eu acho, estava derretendo ali e, mas é muito lindo ali, quem vai para Dubai realmente tem que conhecer essa praia e todas as praias né de dubai são muito lindas tem essa água azul turquesa nossa essa câmera não dá para ver muito bem mas de fora ela é mais bonita ainda e <risos> só não deixa cair do olho porque é meio arde um pouco <risos> mas é bem quente assim tem uma areia bem branquinha então vale a pena e quem fizer uma escala em dubai com seu voo se assim, estiver indo pra outro lugar e e tente ficar um dia ali, porque se tu tiver voando de Emirates, eles pagam hotel pra ti, comida, tudo, é translado, então tenta ver se tem essa opção de ficar mais de 8 horas, eles pagam tudo e tu fica em Dubai, curtindo a cidade, conhecendo essa praia maravilhosa. Valeu então pessoal, se inscreva aí no canal e qualquer dúvida nos comentários abaixo aí, falou.